Agora eu vou te mostrar qual é a segunda peça do Quarteto Fantástico e se você for esperta já vai garantir a sua matrícula no Costura Bem Feita para aprender a fazer a sua. Uma blusa que consegue ser formal e ao mesmo tempo ter aquela sensualidade na medida certa. O segredo está na modelagem do decote em V, levemente profundo, com gola e aquela abertura mais evidente, que é suficiente para mostrar o pescoço e o colo. Exato a feminilidade, mas de forma discreta. Olha que blusa chique. Quando você se veste assim, ó, você fica maravilhosa. Feita em tecido fino, um crepe branco sutilmente acetinado, arrematando a sofisticação dessa blusa. Mangas fluidas e com um pouco de volume bufante no pulso trazem dramaticidade para essa peça. O punho largo com as elhas dá peso para o look, não tem como você vestir essa blusa e não se sentir super poderosa. Pois bem, agora vamos ao avesso que revela todos os acabamentos finos que eu ensino durante a confecção dessa peça. Nas junções de montagem, a costura francesa, a margem de costura mais delicada que você já viu. Porque choras overlock, não é verdade? E quem foi que disse que não dá pra usar costura francesa na junção da manga com a cava? Hum, sabe de nada, inocente. Olha aí que eu fiz a costura francesa na curva da cava. Até uma etiqueta dá pra incluir também ali ó, na costura francesa. A bainha dobrada em duas e com o um ponto bem pequeno pequeno, super alinhado. Gola entretelada com as pontas bem definidas e sim, tem um pulo do gato só para fazer essas pontinhas perfeitas. Costura de segurança na borda e também no revel. E falando em revel, tem coisa mais delicada do que esse acabamento de renda fina na borda do revel? O revel é solto na frente e preso atrás onde o revel é maior para criar um contrapeso que alinha a blusa na hora de vestir, dando aquele caimento perfeito e melhorando até a nossa postura. Além, claro, de servir de espaço para a aplicação da logomarca e também da etiqueta. O punho também é entretelado para ter firmeza, as azelhas são feitas do próprio tecido e olha esses detalhes de fita de gorgurão com renda na borda. Cada botão é costurado à mão e o punho fica lindo. E a segunda peça do Quarteto Fantástico não deixa dúvidas. Elegância e bons acabamentos andam juntos sempre. Dá pra ver o alto valor dessa roupa olhando ela pelo avesso. Mas dá pra ver também o alto valor de quem veste olhando a peça pelo lado direito. Porque são os detalhes internos que criam essa estrutura para que a blusa ela seja imponente, elegante nos detalhes externos. Isso, né, pra todo mundo ver. Se você também concorda com isso, que são os detalhes internos que fazem a beleza da peça pelo lado direito, comente aqui nesse vídeo. E a terceira peça do Costura Bem Feita, como será? Tá curiosa? A primeira peça eu já mostrei na postagem anterior, né, que você viu. Então acompanhe também as próximas postagens para descobrir em detalhes quais são as quatro roupas lindas que eu ensino lá no Costura Bem Feita.